Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, e saiba como fazer isso de forma correta, sim. Eu também peço para que vocês se inscrevam neste canal do YouTube, sim, eu, eu, eu, porque este canal do YouTube vai ajudar vocês a como emagrecer, então eu também peço um favor para vocês, que vocês se inscrevam uh, neste canal do YouTube,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 Onde tem treinamento que ensina como emagrecer.